Oi, eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a azia e a refluxo naturalmente. E esse é o terceiro vídeo de uma série de cinco vídeos, eu estou falando especialmente sobre refluxo. Se você perdeu os primeiros dois vídeos, é só estar clicando nos vídeos aqui ao lado, para poder estar assistindo. Nesse vídeo, eu vou falar para você por que os medicamentos para reduzir a acidez no estômago podem te fazer mal. Bom, as drogas mais utilizadas hoje em dia para gastrite e refluxo são chamadas de inibidores da bomba de prótons, popularmente conhecidos por prazois. Isometrazol, pantoprazol, anzoprazol, isometrazol, etc. Essas drogas elas são muito eficientes em inibir a produção de ácido do seu estômago. Mas até parece ser o remédio certo se considerar o fato de que o ácido do seu estômago que está subindo e provocando a queimação dos seus outros, não é mesmo? Apesar disso, na maioria dos casos, uso e prazois é a pior abordagem que pode ser feita. Né? Já que a principal causa do problema, normalmente relacionada com a baixa produção de ácido estômago. Existem hoje mais de 16 mil artigos científicos na literatura médica que demonstram que reduzir a produção de ácido estômago não resolve o problema e apenas alivia temporariamente os sintomas. Medicamentos como isomeprazol, omeprazol e pantoprazol foram originalmente desenvolvidos para tratar uma gama limitada de problemas mais graves. De acordo com o diretor do Departamento de Saúde Pública de São Francisco, Michio Katz, que escreveu um editorial sobre esse assunto há alguns anos, os prazóis são indicados para o tratamento de úlceras com sangramento, síndrome de Zolliger-Ellison, que é uma condição rara, que faz com que o seu estômago produza ácido em excesso, e em alguns casos de refluxo severo, a endoscopia demonstrou que o seu esôfago está danificado. De acordo com Michel Cartes ainda, entre 60% e 70% das pessoas que tomam essas drogas têm refluxo moderado, e não deveriam nem estar tomando. Parte do problema com os prazões é que quando você diminui a quantidade de ácido no seu estômago, você reduz também a capacidade do seu corpo de destruir a bactéria Helicobacter pylori. Então, se a sua azia é causada pela infecção por essa bactéria, ela vai piorar a situação e vai perpetuar esse problema. Além disso, você diminuindo a produção de ácido no seu estômago, você reduz o seu mecanismo de defesa primária contra infecções alimentares, o que aumenta o risco de contaminação por comida. Os prazois também podem causar outros efeitos colaterais graves, incluindo pneumonia, perda óssea, fraturas de quadril, infecção por prostridium difficile, que é uma bactéria intestinal é, bem nociva. Cuidado! Os prazois podem causar dependência. Uma coisa importante que você deve saber é que o seu corpo desenvolve tolerância e depois também dependência ao uso de prazóis. Então você não deve interromper de uma vez o uso desses medicamentos. É preciso você ir diminuindo a dose gradualmente para evitar que você experimente um efeito rebote grave. Tá? Não é raro de acontecer a pessoa fazer o tratamento com prazol e depois que ela para de tomar o medicamento, ela fica pior do que ela estava antes de iniciar o uso daquele medicamento. O ideal é que você comece a diminuir a dose que você toma hoje e depois continue diminuindo gradativamente essa dose. Quando você tiver na menor dose possível do prazol, aí você pode tentar substituir ele por um bloqueador de H2, como o simetidina ou o cloridrato de ranitidina. Depois disso, você vai diminuindo gradativamente a dose desse bloqueador de H2, até que você consiga de uma vez parar com o medicamento. Consulte seu médico para te orientar nessa diminuição gradativa dos medicamentos. Enquanto você vai se livrando dos medicamentos, se for o seu caso, você deve começar a implantar já uma mudança no seu estilo de vida, incluindo a sua dieta, vai poder ajudar você a eliminar de uma vez a causa do problema. Bom, e os antibióticos? Eu vou aproveitar aqui para falar. Então, os antibióticos eles são utilizados principalmente para erradicar o helicobacter pylori. Mas existem outras estratégias bem efetivas que podem funcionar na erradicação e na prevenção da reincidência do H-pylori. O ideal seria que você primeiro tentasse esses outros métodos já que o uso de antibióticos tem dois problemas. Né? O primeiro é que ele vai matar todas as bactérias benéficas do seu intestino, o que pode causar outras complicações para a saúde. E o segundo é que hoje em dia o Helicobacter pylori está se tornando resistente a antibióticos, o que acaba tornando o uso dos tratamentos alternativos ainda mais importante. Bom, eu termino esse vídeo por aqui. Se você gostou, Clique em gostei aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ser informado quando o próximo vídeo vai estar no ar. Se ficou qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu vou tentar responder assim que possível. No próximo vídeo, eu vou estar falando como você pode estar iniciando o seu tratamento natural. Eu fico por aqui e adeus azia.